Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, eu sou a Thaís e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui numa lenda bem sinistra, né Thaís? Isso mesmo. A casa totalmente assombrada parece, né? Sim. No Pessoal, meio da mata. A gente já entrou aí dentro, a gente já fez um vídeo, se vocês não assistiram, volta aí no, no, no vídeo anterior que vocês vão ver. Aqui, o vizinho da, do, do sítio aqui, que passou a localização pra gente, né, Isso. ele falou que aqui morava um velho, um velho e apelidaram ele de velho louco. Diz que quando o pessoal passava por aqui, por dentro do sítio dele, que aqui o pessoal cortava, às vezes, por dentro do sítio para sair numa outra estrada que era mais próxima. Ele corria atrás, ele xingava, tacava pedra. pedra, ele não tinha família, era só ele sozinho então apelidaram ele de velho louco, diz que ele faleceu aí dentro da casa e depois de alguns dias que acharam ele aí e diz também que ele foi enterrado aqui na, nas terras deles isso então, mesmo. o vizinho falou pra gente que se a gente entrasse aí pelo, pra dentro do mato, a gente ia achar. Só que, aparentemente, o mato é muito grande. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, alguma trilha, né, Thiago? Alguma Sim. coisa aí. Então, a casa a gente já mostrou, a gente nem vai entrar lá dentro agora, né, Thiago? Não. A gente vai direto pra mata aqui de baixo. É isso aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like. Mas já deixa agora pra você não esquecer. Segue a gente no Instagram e bora pra mais uma aventura. Tá aí. A gente não vai mostrar a casa, né? Vamos andar por aqui então, a parte parte. Sim. Porque Mas eu gente... acho que aqui nós não vamos conseguir passar, ó. Parece que ele tem muito galho ali que a gente vai Será? conseguir passar. Vamos ver. Ó, pessoal, a casa está ali, então eu nem, nem vou mostrar mais ela ali, porque a gente já entrou lá dentro, já passou o K2. A gente vai investigar aqui por fora. Já passou aqui. Dá para passar? Aqui quando ajeitaram a porta, ó. Cuidado, então, Thiago, é, a gente não tem nem noção por que lado que é. Essa mata é muito grande, cara. Né? Olha uma caixa aqui, ó. Não sei se era reservatório de água. Aqui parece que era uma tuia, uma outra casa. A gente não sabe se era a casa dele de madeira. Depois ele construiu a de alvenaria. O rapaz também que passou pra gente aqui, ele mora aqui no sítio vizinho, tem 5 anos. E diz que desde quando ele mora aqui já tá desse jeito. Ele ouve falar essa história já faz tempo. Mas ele também nunca achou esse túmulo, nunca achou esse púmulo, né? Não, também ele não tem nem interesse, né? Ele falou. Ele só veio aqui na casa umas duas vezes só. Eu vou tentar passar por aqui, ó. O seu mato é grande, hein, cara? Pessoal, se você estiver escutando barulho de trator, alguma coisa, aqui do lado tá fazendo plantação. Pessoal no sítio vizinho ali tá plantando. Thiago, tem uma caixa ali, ó. O lugar pode ser de abelha, não mexe não. Deve ser de abelha. Vai, vamos entrar aqui pra dentro e vamos tentar achar esse túmulo aí do velho louco. Ó, aparentemente na hora que nós deu a volta na casa, né, Thiago? Sim. A gente tinha visto aquilo lá, ó, só que a gente não chegou lá. Vamos lá dar uma olhada. Aí qualquer coisa que você vê que parece uma cruz, alguma coisa assim, ó. Tá. Ué, a mata não tem fim, Thiago. O bom dessa mata é que ela é eucalipto, né? É. matanda pra andar. Não é tão fechada a mata. Ah, parece que é ferro, Thiago. Vai, desce aí. Então, será que aqui embaixo era alguma construção, Thiago? Era, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Será que era o túmulo desmanchado? uma geladeira mesmo, ó. Dá pra ver que era uma geladeira antiga. Porque era o túmulo, velho. Eu ia falar, nossa, é tão fácil, Mas achar. Agora vai ter que... Até que foi fácil. Agora vai ter que atravessar aqui, ó. vai ter que pegar um, pa... um pouco de mata, cara. Nossa, agora tá mais fechado. Vamos tentar aí, Tiago. trazido facão. Pior, se tivesse trazido facão, ajudava um monte. E a gente tem o um facão, Tiago. Okay. Os pernelões tá ficando tudo, cara. Ó, oh, tem um negócio ali na árvore, amarrado ali na árvore, ó, aqui, ó. Uhum. Cuidado, vai ter bicho aí. Ah, é só uma caixa, achei que poderia ser uma capela daquelas pequenas com santo. Que era tipo um relógio de luz. Ah, Thiago, mas aí tem que ter facão, velho. Não dá pra entrar aí não. Ai, Tiago, sim. Vai que tem uma condição assim, tá gente? Pedra, cara, para nós andar aí no meio de cima, tem que ter o um facão, Thiago. Nossa, acho que nós vamos ter que voltar amanhã, Thaís. Só que Thiago, será que ali pro lado de cima a gente não consegue entrar? Não dá? Ó, a mata aqui, vai ter que que vai chegar lá no eucalipto. Do lado também tem tá eucalipto, né? Eita, né? Viu ali por não é de por fora. Tem coisa lá também é? Vamos voltar então. Bom, vamos fazer o seguinte, então, Thaís, ó. Vamos deixar esse vídeo parado, a gente volta amanhã com o Facão, aí a gente faz a continuação da onde a gente parou aqui, mais ou menos. Pra gente precisar andar tudo isso aí, porque ali a gente já sabe que não é. Mas tem. eu acho melhor, Thiago, a gente andar ali pro lado de cima, onde a gente vem na estrada, é entrar Sim. pelo mato de lá. Porque daí lá eu acho que a gente vai sair aqui. É. é longe, mas daí como a gente já deu uma olhadinha aqui, nós começamos pelo outro lado agora. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai parar esse vídeo aqui, mas a gente não vai começar outro, né, Thiago? A gente não. vai fazer a continuação desse. A gente vai ver se volta aqui amanhã com o facão para a gente entrar no meio do mato aí. A gente quer achar, né, Thiago? Esse Sim. túmulo aí do velho louco. Pra vocês aí. Vamos ver se é, tem mesmo. É, mãe. vamos ver se é verdade isso daí, né? Foi o que foi passado para gente. O mato tá muito grande, pessoal. Nossa senhora, difícil. Ainda passou por aqui mesmo, velho? Foi. Caraca, meu. Cuidado. Olha ah, lá, tem as parrandas. Tá. Então pessoal, vou acabar o vídeo por aqui, Acabar não, né? Entre aspas. Aí amanhã a gente volta e eu faço a continuação pra pro vídeo. Para vocês vai ser assim, ó. Pessoal, outro dia já para vocês passou rapidinho, né? Ó, a casa tá logo ali embaixo. A casa tá logo ali, ó. E a gente conversou com o rapaz vizinho aqui que estava ali com um outro com outro senhor que mora no outro sítio. E ele falou que o túmulo fica no alcalipto. Ele disse que já foi uma vez lá, né, Thais? É. E ali embaixo a gente estava vendo que é só mata, ali não tem alcalipto. essa parte aqui é tudo mata, pessoal. O alcalipto é só aqui nessa parte. E a gente vai decidir procurar lá naquele monte de alcalipto e lá no outro. Porque quando esse senhor morava aqui, disse que aqui era tudo mata, Thiago? Era tudo mata. Diz que era tudo mata, disse que só do carregadorzinho para cima que era plantação. Sim. Então, a, a, ele falou que é eucalipto, a gente já descartou essa parte aqui que é a floresta. Então, Sim. a gente vai com a caminhonete até um ponto que dê ali e vamos entrar nos alcaliptos que tiver ali pra isso. cima, beleza? Ele falou que fica mais lá pra cima, na verdade, né, Thaís? É. Que ele já foi uma vez lá, mas ele não lembra o certo Diz como que, que Ele é. falou, na verdade, que era na entrada do sítio. Isso. Mas é que hoje esse sítio foi picado em, em vários vários sítios, na verdade, é. né? Pessoal, a gente chegou numa parte aqui, ó. A gente vai entrar aí pra ver se a gente acha, né, Tiago? Não sabemos se é por esse lado, se é mais pra baixo. E a gente vai separar, pessoal. A gente tá com os radinho aqui. Gente... Falei pra Thaís pra gente separar. Ela vai pra um lado, eu vou pro outro. Pra gente ver se a gente consegue achar alguma coisa. E a gente já tá com o facão aqui também, ó. tá Thaís é com o facão. E você fica com o radinho. Já tá na sintonia, aqui? Tá, Thaís? Beleza. Então vamos entrar aí, pessoal. Ó, a caminheta tá aqui, o Thiago vai entrar mais para cá, né, Thiago? Eu vou entrar mais para aqui e você tenta abranger mais para lá, tá isso? Beleza. Cuidado, hein? Qualquer coisa você fala no radinho. Beleza. Vai tá comunicando comigo. Cuidado do mato. Vou ver se eu acho algum... Alguma trilha, alguma coisa. Ó, não dá para entrar É muito fechado. Aqui eu acho que dá para descer. uma fossa aqui, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que não. Fossa? Rocha? Tipo pedra, essas coisas. Ah. Ah, entendi. Tiago, o caminho aqui tá muito fechado. Dá até medo, velho. Eu achei uma trilha aqui. Eu vou seguir ela com coisa, eu te aviso. Beleza, toma cuidado. Pessoal, o Thiago falou que achou uma trilha lá. Ó, que tá mais baixo. Thiago, tá tudo bem? Tudo bem. Eu tinha achado uma trilha aqui, mas já fechou. Vou ver se eu consigo entrar no meio aqui. Beleza. Gente, o pior é que não dá pra ver nada, ó. É só mato. Gente, medo de cobra. tá muito fechado cara nós tinha que ter vindo de manga comprida Thiago hum. pessoal aí que que nós passa ó vocês tem que deixar muito like aí pra gente que ó Deus me livre Thiago vou até desligar o radinho aqui tá acabar a bateria Não fica Olha, formigueiro. formigueiro, formigueiro, tá subindo. Vai. Ixi, Maria. Vamos tentar por aqui mesmo. Corre, corre que sai. Vai tentar, aqui. O menino chegou. Chegou não. não, subiu não. É um pé de limão, Thiago. É muito fechado essa mata, velho. tá mais pra cá. Ai, que oi, formiga te picou? Vem pra cá! Caraca, mano, você tá com o formigão mesmo? Você não se machucou com o facão, não? Não, olha aqui, ele mordeu que eu tirei, da, mordendo aqui. Caraca, mano, passa aqui, ó. A cabeça dele ficou que eu tive que arrancar. É aqueles formigão grande, né? Daí o facão, deixa que eu vou na frente então. Gente, já faz uns 20 minutos que ela está rodeando e não consegue chegar ali nela. Ah, ali nela, naquele trem, não sei o que é aquilo. Eu acho que é papel, né? Ai, tô cansada. Meu Deus, Thiago. É, é, é, é. é o dela. Tiago, é uma capela. É Galera. Cadê, Ai, cuidado. Nossa, tô cansado. Meu Deus. Gente, nós andou, hein? Thiago. Aí, já dele. Nossa, cara. Não acredito, né? Já achou o túmulo. O túmulo do velho louco. Ó, tinha uma data de, Alguma coisa aqui, ó. 1900 e não sei o que é 6 final. Caraca, mano. que tem aí dentro? Deixa eu dar uma olhada. Tem uma pena de, de urubu ali. Nossa, Thiago, mas caiu o teto, ó. Mas quanto tempo também isso aqui, tá aí? Será que tinha alguma santa, alguma coisa aqui? Crucifixo? Já sei. Uhum. Galera, olha aqui, ó. Da do formigão. Meu dedo tá... Não tô, tô conseguindo nem mexer. Fora mas tá tudo arranhado, né, Thiago? Eu não acredito que nós achou. Tá com o K2 aí, Thiago? Não tô, Thaís. Tá Passar o K2 aí, cara. Então. Meu Deus. Dá uma olhada aqui. Não tem nada aqui atrás. Thiago, mas isso é muito, muito antigo, véi. Achamos, Thiago. Achamos, cara. Olha, tem um eucalipto bem na porta, na entrada, vocês. Bem no meio, olha lá. Aham. Uhum. Pessoal, achamos. Achamos o túmulo do velho louco. Depois de muito sacrifício, pessoal, meu Deus. Suada, tudo cortado. Tinha que ter vindo de manga comprida. Cara, ficou tudo machucado. Né? Tudo machucado. Thiago, falar pra você que teve hora que eu achei que nem existia mais isso. Olha. Na hora que eu vi, ó, dava pra ver só essa ponta de lá. Aham. Uhum. Na hora que eu vi, eu falei, mas não pode. Tá aí do céu! 1946. Então, eu vi essa data aí, mas eu não consegui. É um 9. É quatro, 46 no meio? ou 16? Então, eu, falei, eu vi o 1, um, 9 e o último número 6. Agora eu não sei o que que. Pessoal, ou é 4 ou é 1. Um. Vocês conseguem é um. ver? aí, ó. Eu acho que é um Thaís. 1916. Meu Deus. Olha, a porta tá caindo, ó. Olha os tijolinhos. Caraca, velho. Tá aqui, velho, louco? Ai, vou chamando assim. Thaís, eu acho que é bom a gente vir aqui de noite. É, eu não vou lá no carro para depois voltar aqui agora, não, velho, tô morrendo. Mas vem de noite, já faz, caso ficar dois, e se der alguma coisa, faz split box. Então, mas é, né? grava pro outro canal com a coisa. É, porque eu ir lá no carro, pessoal, e voltar aqui agora, não tá não, sem não condições. Não, dá, não dá. Tô morrendo. É, tô tudo cortado. Thaís. Olha aqui, amor, mordeu até um bicho aqui, você tá É, mas isso aqui que tá doendo Meu dedo tá travado, cara Nem vou mostrar, Thiago, tudo não deixa. Pessoal, é... Thaís, vamos encerrar esse vídeo aqui para não tirar a thumb aqui também E já partir. Beleza A gente volta outro dia Galera, espero que vocês tenham gostado A gente achou o túmulo do velho louco Eu e a Thaís achamos No meio dessa mata imensa Conseguimos achar, cara Deu trabalho Estamos tudo machucado mas achamos tudo do velho do. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, galera. Porque, ó, tô até com o dedo machucado aqui. Deixa muito like, se inscreve se não for inscrito. Compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, falou, fui!